Muito bem, nós estamos aqui mais uma vez agora para poder fazer uma conversa, uma conversa hipnótica. E aqui comigo, do meu lado, eu tenho nada mais, nada menos de quem? Alberto. Valeu aí pelo convite, valeu pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo. É verdade. Bom, nós estamos aqui no, em Nova York, na Hypnobis New York, uma das maiores convenções, conferências, melhor dito, de hipnose aqui nos Estados Unidos e também que congrega a gente do mundo inteiro, né? Então a gente vê presença aqui, né, Alberto, de gente da Ásia, da Oceania, da América do Sul, né? Você vem representando, inclusive, ali não só o Brasil, mas até a América do Sul inteira, porque nós estamos é, vendo aqui gente do mundo inteiro, dos Estados Unidos, obviamente a grande maioria. E, e fala um pouquinho a respeito de você e depois o que, que te traz aqui. Então vamos conversar um pouquinho mais para a gente entender algumas outras coisas que são é interessantes. É, não, valeu pelo convite. Meu nome é Alberto Delizo. Eu sou formado em psicologia, eu tenho um mestrado, uhum. também para o FPG, E... tenho estudado muito hipnose. E como eu amo muito hipnose, estudo muito, eu tenho que estar por dentro do que acontece. E eu falo uma coisa que incomoda, às vezes, algumas pessoas. Eu já até comentei com você. Uhum. Quase difícil alguém saber hipnose sem saber inglês. É verdade. É muito pouco provável que a pessoa que não sabe inglês seja o boi de hipnose. E eu falo por quê? Porque as fontes... E olha que eu ainda tenho fonte que eu tenho buscado, italiana, é. aquelas fontes, espanhol, tem uma parte aí, isso. tem uma parte da hipnose aí que você vai pegar aquela hipnose não verbal, a raiz é toda italiana. Tem estudado sobre o tarantismo, por exemplo, só tem isso, é. que é o ritual lá da Itália, só tem italiano, mas se você não souber pelo menos inglês, você vai estar de fora é verdade. do que está acontecendo por aqui. Então eu estou sempre nas convenções, então Estou sempre viajando, quando eu vejo uma pessoa muito que agrada muito, como Giancarlo Russo, uhum. eu dou um jeito de trazer para o Brasil é. e fazer um trabalho. E aqui a gente vai trocando ideia, trocando informações, eu adoro participar desses eventos. Bom, Bom então, o Alberto, você tem uma, uma audiência que você desenvolveu no Brasil, uh, aqui no Hipnocast, você compartilha essa audiência, muitas pessoas que estão nos escutando no ItnoCast e também quem está nos assistindo conhece o seu trabalho, mas muitas pessoas talvez não conheçam. De repente você puder explorar um pouquinho como é que você chegou na hipnose, o que é que te, te traz nesse mundo aí, uh, o que te dá essa paixão pelo que está sempre engajado nesse mundo. Na verdade, eu nunca pensei em ser professor de hipnose, nunca foi meu objetivo. O objetivo era ser professor universitário. Professor na faculdade, um PHD. Esse era o meu plano. Sempre trabalhei com pesquisa psicologia, enfim. Então, não era o meu plano virar professor de hipnose. Eu conheci a hipnose pela primeira vez com o meu professor Orestes Diniz Neto. Na aula de, matem... de matemática. É loucura, <risos> né? Matemática e hipnotismo também. Não é matemática, não. Aula de, psicolo... de terapia sistêmica. Ele estava falando sobre... Falando sobre a terapia de Milão, falando sobre sistemas na terapia, cibernética, e mencionou o vídeo nessa ativa. Uhum. E acabou mencionando o Milton Erickson, acabou falando de hipnose, acabou falando de PNL. É verdade. E começou a a hipnose, e pra mim, hipnose séria era só a hipnose ericksoniana. Eu uhum. achava que a clássica era absurdo. Uhum. Eu fui já várias vezes advogar contra e tal. Enfim, estava fazendo meu mestrado. Já trabalhava com a hipnose geralmente. No contexto ericksoniano, associado com a terapia, foi uma falada. E tava fazendo, dando aula na Faculdade de Direito da FMG de Psicologia Jurídica. Agora eu sabia fazer hipnose clássica, fazer instruções, brincar, relaxamento e tudo mais. E os alunos no final da aula, isso foi em 2013, pediam para fazer hipnose com eles. Eu fazia. Eu nunca pensei em dar aula disso, cara. Ainda mais porque eu usava técnicas que são essas técnicas dos Estados Unidos, enfim. Não tinha isso no Brasil, não tinha esse conhecimento. E não tinha, os cursos de hipnose eram muito vazios. Tinha uma pessoa, duas pessoas, eu não via isso como uma forma de virar um negócio. Aí chegava o pessoal depois da aula, eu fazia hipnose, estava aí, fazia perder nome, fazer relaxamento, enfim. E eu fiquei famoso na faculdade, de direito, por fazer hipnose com os alunos. Aí tinha um aluno chamado Hugo Lacerda, que inclusive eu falo com ele qualquer curso que eu lançar, eu dou bolsa total pra ele. Olá, Hugo. O não, o Hugo sabe disso, eu já falei <risos> com ele, ele vai em todos os cursos de graça, ele é advogado hoje, e ele depois me encheu o saco, é. que dia que você vai ensinar isso pra gente? Eu falei, cara, eu não dou aula disso, não faço ideia de como eu é isso, não vou dar aula disso, aí, como que eu faço? Eu falei, ele Faz o seguinte, junta 20 alunos da faculdade de Direito, se cada um der 250 conto, uhum. eu ensino, vamos dizer, pô, não vai acontecer, como que ele vai arranjar 20 pessoas? Colocou a barra lá em cima já pra poder... Já coloquei aqui pra mim, <risos> tipo... Ninguém vai. Aí ele... Vou dar um jeito. cara passou dois dias e já tinha os 20 novos na lista. Aí eu falei... Que merda. Voltei ter fazer esse curso. Compromisso é compromisso. Cara, aí... <risos> aí o que aconteceu? Eu criei o meu curso em dois dias. de induções. Eu de induções, usava... Fazia um pouco de auto-hipnose, aquela coisa assim e tal. E aí uma coisa interessante, porque na outra semana os alunos da outra sala me chegaram com uma outra lista, com mais 20 nomes, querendo pagar 250 reais. Eu peraí, comecei não. A coisa está começando a ficar interessante. É porque aí eu já estava começando a ter a perspectiva de ganhar mais do que eu ganharia sendo professor. Sendo professor universitário. Aí, eu falei, caramba. Aí o que aconteceu? Eu comecei a colocar vídeos no YouTube, já estava dando aula em 2014. Por que eu colocava os vídeos? Eu não tinha visão de negócio porque embaixo, claro que não. Mas eu vi os alunos viciados em fazer induções de choque muito violentas. Uhum. Jogar o cara no chão, de uma forma muito violenta e tal, eu não é. gostava. Aí eu comecei a gravar vídeos falando: olha, se você vai aprender na internet, aprende desse jeito. Aí eu comecei a fazer induções de choque. Inclusive, foram lá que surgiram as primeiras críticas. Ah, okay. Dos seus amigos. É. Diga-se de Bom. passagem. Você sabe que eu sou amigo de todo mundo. Beleza, beleza, <risos> beleza, beleza. Inclusive, eu lembro quando eu fui expulso de um dos grupos de Facebook, é. eu postei um vídeo. Lá, pai, eu vou divulgar meu vídeo, né? Ah, alguém comentou assim, você está imitando o Darren Brown. Aí eu respondi, você queria imitar imitasse quem? Você? Não, pois é. Aí você se lembra disso. Aí, aí a pessoa respondeu assim, não, aí, aí eu respondi assim, pera aí que eu vou descobrir quem é você pra poder te imitar. Aí eu respondi depois embaixo, olha, nem o Google te conhece. Olha assim. Eu acho que não vai dar pra fazer realmente uma imitação zuro. Aí eu fiz curso. Aí foi aqui que eu acabei querendo meu grupo. Porque aí meu grupo não tem regra democrática não, sou eu, eu que mando. Eu que mando acabou, não tem <risos> papo não. Aí eu comecei a cobrar os vídeos. A comunidade de hipnose no Brasil gerou um furdunço porque eram todas aquela mentalidade dos anos 90, é. de eventualmente vender um DVD, mas essa coisa de colocar na internet. Falava que eu tava arruinando o mercado de hipnose no Brasil. E acabou que gerou procura. E eu comecei a perceber uma coisa que acabou virando negócio, que maior erro os cursos de hipnose, é vender curso para quem já é da bolha. Uhum. Você até tá comentou na sua palestra quantas pessoas aí estão querendo hipnose para melhorar a aprendizagem? Uhum. Muitas. Agora, uma indústria, de... uma indústria gigantesca, só que o que, que os caras faziam? Você ia nos eventos de hipnose, tinha sempre os mesmos, sem meia dúzia de pessoas, uhum. eram as mesmas, que estavam indo em tudo. percebem se eu fosse aqui na minha rua, batesse em cada casa e falasse que é hipnose, 80% ia achar mega interessante. Por que, que essas pessoas não estão com a gente? Foi aí que eu comecei a ver o canal, que é o canal que antigamente chamava Super Memória, uhum. youtube.com.br super uhum. e comecei a ensinar as técnicas, inclusive, gravar a edição de Dave Hoje eu não falo de Dave é, é. Como se Dave fosse mega conhecido. <risos> Cara, eu que li o Hypnoterapy uhum. e gravei o edição de Elmo. Eu fiz o estado de esdeio, lendo o livro. hoje é. o pessoal viu o vídeo do YouTube, faz. Hoje é né? faço pra caramba, né, filho? Quando assim, é, fácil pra caramba. Mas, Mas eu tinha, eu ficava testando, porque não tinha, nem em inglês tinha esses materiais. É. Era difícil achar esses materiais. Enfim, então aí eu comecei a colocar na internet. Isso foi me dando uma certa popularidade. Meu canal hoje já tá com mais de 300... 339 mil assinantes. Agora é quando o senhor tá assistindo isso. Eu tenho um milhão e meio, daqui a pouco tá com dois. <risos> tá escutando aqui o Podcast. Vai, vai vai vai Aí foi assim que realmente o minhas redes sociais passaram a crescer. Mas isso, isso demonstra o seguinte, que é uma visão de empreendedor, né? Porque eu acho que talvez, e até alinhado com um pouco daquilo que, que a gente tá vivendo aqui nessa experiência dessa conferência, né? estamos tá escrevendo aqui, é uma visão de empreendedor, vendo que, que aquilo ali não é só um hobby, né? Claro, que aquilo ali tem algo por trás. Sabe o que mais me incomoda? Uhum. O cara fala assim, não, eu não vivo de hipnose, eu não cobro pra fazer hipnose, porque é minha paixão. É. Ah, tá, então você prefere, então, <risos> ficar no banco lá 12 horas, fazer uma coisa que você detesta, uhum. e fazer sua paixão meia hora no final de semana. Olha, e o cara acha que isso aqui é legal. Não, isso não é legal. Se a é sua paixão, tinha que ser até do seu trabalho. Não, eu é, compreendo, é, entendeu? É, é. Tem que transformar isso num negócio, é um negócio como qualquer outro pode quebrar. Pode dar errado, tem risco, tem capital de giro, tudo isso em contabilidade. Você tem uma ideia? A gente forma em psicologia, é um trabalho quase de um padre-pastor. Hum. Porque se você fala de dinheiro, você é um mal visto. E você não sabe nem criar uma empresa. Eu saí da faculdade de psicologia, cara, eu não sabia nem resolver a questão contábil que eu teve que fazer. sabe o quê? A gente conversou isso offline, acho que ontem, até... Eu vejo, fazendo um paralelo com os Estados Unidos e com o Brasil, é que lá no Brasil é, o aspecto legal não é tão importante como aqui. Então aqui as organizações de hipnose, como a, por exemplo a NGH, que eu faço, eu faço parte também, é, eles dão toda uma assessoria para quem é, por exemplo, hipnoterapeuta, justamente pelo fato que aqui em cada estado é, tem uma necessidade de amparo legal. Já, por exemplo, no Brasil, eu até comentava contigo, eu acho que o que talvez seria o mais importante, mais interessante, é o amparo contábil. Não, é o mais complicado, não, cara. É o mais É o complicado. complicado. É o é mais é Eu converso com amigos aqui, eu estou no mundo cooperativo, aí as pessoas querem montar um negócio querem trabalhar com o Brasil, seja para importar, exportar, montar negócio lá. E aí você vê que as empresas, elas têm dificuldades de irem justamente por esse aspecto tributário, toda essa complexidade. Mas você sabe que daí entra a questão da visão do empreendedorismo, né? O indivíduo que está no mundo da hipnose, ou tá pela treta, ou pelo interesse de entretenimento dele mesmo, mas não tá ali fazendo aquilo de forma séria, né? Como Sim, Levando, seja, para hipnoterapia, ou trabalho com atleta, ou trabalho até diversão, entendeu? Né? Você viu aqui nos Estados Unidos, né? Você acompanha aqui, você sabe disso. É, aqui, os hipnotistas de palco, como a gente chama, talvez, em português, é, são pessoas que fazem entretenimento em grandes... É, eventos, em, em eventos gigantescos. No, no Brasil, ponto. pode só ter. É. No, no Brasil, a gente sempre teve o Fábio Pontes, uhum. que sempre esteve e virou um ícone pop. É. Ele, é, ele é um ídolo em relação ao hipnose, seu, seu chará <risos> O Fábio diz o seguinte, eu sou, mas, eu sou, eu, mas eu não tenho acento. Porque né? no meu A tem acento. Fábio. E agora, tem uma questão que a hipnose do Fábio, no show de hipnose de palco, é aquela hipnose mais sombria, hum. mais século XIX, <risos> mais Svengali, aquela ideia. De, ah, e agora, vem cá, aquele cara misterioso, um, quem é? Um pouco da escola russa, né? Ele é, gosta, um pouco ele, sim, gosta, ele, gosta, ele gosta, inclusive. Agora, no Brasil, tá vindo um pessoal influenciado, inclusive, pela, por esse movimento que eu comecei em 2014, Tem então, o pessoal do Magicamente, por exemplo. Uhum. Que vem com aquela escola mais de Las Vegas, que é o uhum. comedy. É, que, que é o que... Vende, se, assim, é o mais fácil de vender. Olha, uma coisa interessante, até para as pessoas que talvez estão escutando, estão vendo, e não tem a dimensão disso, Las Vegas é um mundo à parte, é um outro planeta. E o volume de vendas... De um hipnotista numa noite é gigantesco. Agora, as pessoas vão lá, não, não tem nada a ver essa ideia do preconcepção de preconcepção de medo, de hipnose, não, não, não, elas vão lá para se divertir. Aqui nos Estados Unidos, eu vou num jogo, numa partida de algum esporte, na família, para se divertir. A mesma coisa é a hipnose, eles vêm dessa maneira. E, e, e isso, eu acho que esse trabalho, sendo che chegando lá no Brasil, é, eu espero que eles consigam, né, a gente consiga. Mas eu gente. muito. Inclusive, uma coisa que eu sempre falo comigo, né? Acho um absurdo hipnose de palco. Porque pessoas fazem coisas muito ridículas e vexatórias uhum. lá na frente. Uhum. E eu falo, eu concordo. Uhum. Claro que sim. A única coisa que eu acho que é mais perigoso e vexatório é karaokê. Uhum. Toque evidências, <risos> desde dois amigos, você vai ver que o realmente é vexatório. Aí só não pode colocar a bebida, porque aí é vexatório aí, 10... Porque Se você pensar, não tem diferença nenhuma do karaokê pro show de final de palco. A pessoa tá vivendo aquele personagem, vivendo aquele papel lá na frente, no karaokê é de um cantor, uhum. mas no show de hipnose de palco é de um artista, igual a gente viu o cara, aquele dia, o Rick, uhum. o Richard, do, fazendo... Rich Guzzi. Rich Guzzy. Uhum. fazendo o Michael Jackson uhum. tal, e tal, essas rotinas todas, é a mesma coisa que o karaokê. As pessoas estão lá, entre aspas, passando vergonha, porque elas querem. Uhum. Se elas não quisessem, elas saiam. É, eu acho, eu acho o seguinte, eu, eu, eu, a minha visão de hipnose é essa de que... Uh, hipnose é só hipnose, não existe, né? a gente fala hipnose de palco, mas na verdade é hipnose aplicada no palco, Sim, né? é, ou aplicada na rua, que também eu sei que no Brasil isso virou um problema das pessoas que realmente são mais puristas com relação à hipnose e tratam de definir um pouco a área da, da, da hipnose. Mas o que eu vejo é justamente isso, por exemplo, o Rich Guzzi, aqui nos Estados Unidos, com vários outros, eu estive participando na, no, na semana passada, e fui em alguns tracks de, de hipnotistas famosos tanto na área é, de hipnose, de entretenimento, ou de humorista. No caso do HitGuzz, ele é mais pro lado do humorismo. Agora... É, 300 é, shows no ano. Pois é. É é, um, é uma... 2.000 a 3.000 dólares por show. É uma fonte de receita gigantesca. As pessoas, às vezes, não conseguem entender que não só para o entretenimento, que às vezes a pessoa só vive disso, mas tem muitos deles, e aí eu conheço alguns aqui que trabalham com a clínica cheia o um ano inteiro, com lista de espera gigantesca. E sabe qual que é o marketing deles? o show da hipnose. Né? Não tem marketing em mídia social. Imagina se você ainda usa a mídia social para potencializar aquilo. Claro. E falando em mídia social, como é que está os seus planejamentos aí para poder levar a hipnose ainda mais adiante? O que, que, que você tem de planos aí, de novidade para compartilhar com a gente? Olha, eu estou colocando vídeos no canal do YouTube sempre e eu vou continuar colocando. Agora eu vou ter uma tendência de começar a criar materiais em outros jogos. Principalmente em inglês, porque eu venho aqui na convenção, dou a palestra. Uhum. E aí, aí, a pessoa chega para mim. Alberto, quero comprar seu material, cadê? Eu não tenho no seu idioma. E isso é meio ruim, sabe? Porque a pessoa tá lá naquele momento querendo entender mais que você e não tem como você vender nada. Uhum. Enfim, então, os planos agora é começar a internacionalizar, não o meu canal, meu canal que eu já é Português, uhum. mas criar outras mídias, outras formas produtos. de atingir uhum. outros produtos, enfim, de atingir esses outros públicos. Bacana, é verdade. Porque, assim, como você falou no início, em inglês ele é realmente importantíssimo. Às vezes a gente não tem uma dimensão clara disso, mas eu, eu, eu tenho já há 20 anos focado o meu mundo da hipnose. Claro, já atendi é, em, em clínica, já trabalhei com outros aspectos, né principalmente com hipnose na odontologia, que é uma área interessante, que eu também já tive trabalhos diretos ali, minha esposa é dentista, então é algo que eu tenho mais proximidade em outros aspectos da hipnose, mas a área da, da hipnose com desenvolvimento pessoal profissional e principalmente com foco no ensino-aprendizagem, na educação, é o que me apaixona muito. E eu vejo que, como da mesma forma que você, como eu fui trabalhando todo esse material em português, por ser a nossa língua nativa, a minha língua nativa, é, quando eu chego aqui, eu vejo uma carência, muito maior inclusive, porque a demanda aqui é mais alta do que lá no Brasil. É, a minha percepção foi essa, quer dizer, o volume é completamente desproporcional. Eu estou falando aqui de um mercado de quase 5 milhões de pessoas em demanda. Sim. Né? Não estou falando por hipnose, mas por algo que resolva o problema. E aí a gente sabe que a hipnose é uma ferramenta. A grande verdade, qualquer coisa é qualquer coisa que funciona. É, qualquer coisa que funciona. E Tem como a negócio. gente empiricamente testa essas coisas, você testa isso no seu material, você testa isso é, na, nas suas intervenções, no seu treinamento, então quando a gente traz isso, as pessoas às vezes não entendem. Então, para... Para você encontrar coisas e referências que vai te trazer na sua caixa de ferramenta algo que faça toda a diferença, o inglês é fundamental mesmo, concordo 100%. Agora, você sabe que uma das... eu tive conversando sobre como usar a hipnose para facilitar o aprendizado de línguas e tudo isso, estudando e vendo tudo que é publicado por aí. sabe que tem coisa muito simples que pode ser feita, mas as pessoas às vezes não, não, não conseguem enxergar. Você sabe o pior é que muitas pessoas que conhecem dessas técnicas não aplicam elas mesmo. E é no caso, por exemplo, da hipnose, para poder você facilitar a tua aprendizagem de idiomas, no caso do inglês. Então, eu acho que até para a audiência que é hipnotista, né, a pessoa que já conhece a hipnose, tem aquela falsa interpretação de que só por estar hipnotizado, só por escutar um áudio, eu vou ali a partir desse momento aprender qualquer coisa e de forma fácil. Eu acho esse pensamento muito pernicioso, é porque verdade. Das ideias que eu acho mais perigosas para a hipnose é a ideia de que ela não precisa de engajamento, uhum. que ela não precisa de esforço. Isso acaba atraindo uma clientela, atraindo pessoas para o mundo da hipnose que não querem mudança. Elas estão querendo tornar a hipnose o remédio alopático, uhum. que toma à noite. Não é a mesma coisa. É verdade. Eu, eu tratei, por exemplo, inclusive na apresentação que, que eu fiz aqui, de abordar esse tema, porque eu não vejo a hipnose como um resolve-tudo. Mas a gente ainda tem, não só aqui, em todos os lugares que, que, que eu trato de identificar, é, essa falsa ideia de que a hipnose ela consegue resolver tudo, né? Mas esse misticismo ainda que as pessoas enxergam na hipnose, é, ela carece de apoio. Internacionalizar né, a experiência que você tem no Brasil, a experiência que as outras pessoas que trabalham com hipnose têm no Brasil, levar isso para outros idiomas faz toda a diferença. Mas me diz uma coisa, como é que, é que você enxerga hoje o panorama da hipnose no Brasil e essa mudança e transformação? Você acha que a gente está passando no Brasil, pelo menos, é, por um momento de pivô, né, de, de, de mudança? Olha, eu vou te falar, vários dos treinadores aí, como Anthony Jaclyn, que são o mundo todo, passaram pelo Brasil, só de minha causa, uhum. e falaram que o que está acontecendo no Brasil não existe lugar nenhum okay. Porque a gente conseguiu atingir as massas com a hipnose. Hoje tem menino no Brasil com 14 anos de idade produzindo amiguinho um no colégio. Algo que era completamente inimaginável em Não consigo imaginar nos anos 90 alguém protestando um coleguinha no recreio. Não. Eu tava por lá fazendo. Não, sim, mas. Mas isso era casa isolada. Sim, né? não. Até mão colada até rolava. Fazer uma Agora, esse negócio de, de, de. Ah, vou fazer uma alucinação com amigo, esse tipo de coisa. E, e o movimento da hipnose de rua, que inclusive. Eu nunca fui caso de hipnose de rua. É interessante que as pessoas me associam com a hipnose de rua e o motivo era o seguinte: eu tinha que dar um curso de induções rápidas e instantâneas em 2014. E essas técnicas do que fazia? Aí, o curso ia chamar induções rápidas e instantâneas. E o dono deu o serve o Sam. O Sam falou: oh, Alberto, esse nome tá muito São horrível. San Ele falou: esse nome tá horrível. Bude <risos> isso aí. Ah, tá bom. Coloque hipnose de rua. É. Ele horrível. Vai chamar Street Hypnosis. Porque ele é, ele é bom de marca. Pois é, ele, aí ele, aí é ele, é ele deu o nome Street Hypnosis. Olha que interessante. E no meu curso, eu tinha certeza que as pessoas tinham que treinar com desconhecido na rua. Então, o curso era sete dias, era seis dias, sete dias, e de manhã tinha aula teórica E à tarde, todos iam ter prática monitorada com aleatórias, pessoas aleatórias na rua. E usavam um o meu cavalete, não era nem banner. O negócio de colocar o banner que é de hipnose grátis não existia. É. Era um cavalete que eu peguei dentro ideia do Michael Andrews, que era um cavaletezinho uh -huh. que ele coloca na, na rua e tal. É, verdade. Aí o que aconteceu? Depois que na o cursal, eu estava tão encantado com aquilo, uh -huh. que começaram a ir na Paulista, que era o um prédio onde eu ensinava. Por que, que é na Paulista? Porque eu ensinava na Paulista. Não faz sentido você querer fazer hipnose de rua na Paulista. As pessoas estão lá de passagem, é. são homens de negócio. Uh -huh. Mas virou na Paulista porque eu chegava lá na Paulista. E colocaram meus alunos para treinar. E todo dia eles voltavam, contando como que foi, quais foram a experiências e tudo mais. Aí os alunos tiveram a ideia de pegar aquele cavalete, transformar no banner e continuarem encontrando nos mesmos lugares. Aí criou uma comunidade faz hipnose de rua e começa a gravar vídeos, coloca na internet. E foi aí que veio esse negócio de falar Vou fazer um street. Hum. Porque o nome veio em inglês porque o curso chamava Street Hipnose só falava assim: vou fazer um street hipnosis. Uh -huh. E virou a gira que é tipo: vamos lá na rua fazer street. Uh -huh. eu, que é vamos absurdo. Fazer esse... Vamos fazer um street. É quase na rua. um verbo, né? É quase um verbo. <risos> vamos fazer um street. É. E, e foi aí que foi popularizando essa questão da hipnose de rua, que eu acho muito benéfica. Né? Uh -huh. tipo, eu não sou o cara do hipnose de palco, uh -huh. porque eu não me considero um artista. Uh -huh. eu, eu, eu me considero mais um acadêmico do que realmente um artista. Mas eu acho excelente ter artistas trabalhando e hipnose de rua. Eu acho que ela é muito boa para as pessoas praticarem, popularizar a hipnose Sim. e tudo mais. É, é verdade. Eu acho que a hipnose, né, eu concordo contigo, a hipnose ela, sendo utilizada em qualquer contexto, ela não deixa de ser hipnose. E aí cada contexto tem a sua necessidade. Por exemplo, obviamente que você está na rua, você tem que adaptar porque tem barulho, tem não sei Sim. o quê, tem pessoas passando, tem curiosos. E por outro lado também, você não tem um ambiente preparado. Né? Por exemplo, a dia de curso é um ambiente completamente preparado. Você senta tá ali na sala, cinco minutos, você já pode entrar em hipnose, porque você seu amigo já está acostumado, passa um final de semana inteiro, né? ou está num curso, é a mesma coisa, é né? um ambiente preparado. Na rua, como o ambiente não está necessariamente não é controlado você precisa se esforçar enquanto hipnotizador para adequar aquilo. Tem muito mais falhas do que acertos no início, né? para que as pessoas possam se adaptar. E esse eu acho que é o learning curve que talvez as pessoas estão buscando quando estão fazendo isso. tentativa e erro. É, aí eu, eu acho que, assim, como em qualquer lugar, né? quando você está num ambiente onde você não tem controle, cuidado ele é redobrado. Hum, é, não é um problema da hipnose. O cara é, problema, de é um, é um ser problema do cara caindo, é um problema do indivíduo. Aqui nos Estados Unidos, o insurance, né, o seguro, é algo importantíssimo, porque assim, todo mundo tem uma prática, seja ela, ele é um hipnoterapeuta, ele vai atender, ele tem um seguro de mal prática. Por quê? Porque a pessoa pode falar assim, ah, fui hipnotizado e aí eu fiz tal coisa, aconteceu isso comigo, então vou processar uh, o hipnoterapeuta. E aqui tem indústria do direito do dano moral. Né? É verdade. Por isso eu disse até que o aspecto legal é, é importantíssimo, esse apoio legal, esse amparo legal. É, e, obviamente, por isso que você vê que talvez nos Estados Unidos você não vai ter tanto hipnose praticada na rua, com exceção, por exemplo, de Las Vegas. Né? E Las Vegas, lá, é assim, você faz um curso em Las Vegas com um hipnotizador de... É conhecido um produtor que está. Chama já... Michael Andrews fazer isso. Por exemplo, chama Michael Andrews. Uh, você vê alguns outros eh, nomes que tem, uh, por exemplo, uh, que estão apresentando hoje nas Vegas. Você vai ter mais ou menos uns três ou quatro apresentando em teatro, né? O Max Arai. Max Arai, um, é um desse, Sala, né? curso. É, então, o que vai acontecer? Se você faz um curso com um indivíduo desse, ele vai te colocar para fazer lá no teatro uma apresentação, porque você vai aprender como lidar com a plateia, mas ele como chamar quando vai fazer, às vezes, ele vai te levar para um ambiente aberto, onde você vai ter que controlar a cena, criar e fazer toda essa, essa preparação. Interessante em Las Vegas é que você pede, é, porque eles consideram o hipnotizador que vai fazer isso na rua, eles consideram ele como artista, como você está falando. Então ele precisa pegar uma licença especial para poder esperar o próximo o próximo vaga para o artista entrar. E aí entra aquele grupo de hipnotistas fazem o. Enfim, tudo precisa ser feito. E essa licença existe no Brasil também, ah, tiveram é. pessoas fazendo hipnose de rua no Brasil tendo problema uhum. e eles começaram a pegar uma licença de artista de rua, uhum. aí pega a prefeitura uhum. e não, não tem mais problema. Pronto, pronto, eu acho que, eu acho que é, é esse mindset de medo que as pessoas têm em relação à hipnose e que às vezes transpassa até pra gente hipnotista, né? Se a gente não tiver é. cuidado, tem medo de usar essa técnica porque eu não sei. Uhum. Porque se você não, se você, a Melissa Tears fez um keynote speaker aqui muito interessante e ela já começou falando o seguinte, você tem que estar disposto, disposta a errar se você quiser aprender alguma coisa nova. Com certeza. Então eu achei isso que, quer dizer, parece até clichê, mas se você refletir a profundidade disso, é verdade, né? você tem que estar disposto a errar. Mas muito legal, é, me diz o seguinte, dentro do teu canal você tem publicado, conteúdo de forma até é, diária, diária né? praticamente quase todo dia tem vídeo novo, e, ah, então quem quiser youtubecom super é o canal Alberto Delizmo ah, e pode ter acesso a muito conteúdo, tem muito conteúdo mesmo. É, eu ter que passar o um segredo aí para poder produzir conteúdo assim nesse ah, cadê escala, <risos> é, loucura, é loucura isso. <risos> Bom, eu quero agradecer o teu, teu tempo aqui, eu acho que... Valeu, que... eu agradeço, é forte oportunidade, inclusive fazer isso pessoalmente, é. A gente adiou essa questão de fazer pelo Skype, acabamos já, fazendo presencialmente. A é, é, estava conversando aí pelo Skype há Tem um, é um tempão. É. É, eu quero deixar aqui o convite para você visitar aqui, obviamente, se você já não faz parte da comunidade do Alberto, para fazer isso. Quero agradecer a sua participação aqui no Hipnocast, aqui através uh, do nosso canal. E, e dizer o seguinte, siga o Hipnocast, se você não conhece, www.hipnocast.com.br. que aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode dizer o seguinte aqui. Da audiência. Uh, se você não conhece o canal do Fábio, já que você tem a tua audiência aqui de repente escutando... É vai lá no canal do Fábio. É, vai lá no canal do Fábio, né? É, você vai me achar fácil aqui como o Fábio Carvalho, tá bom? É, o seu barra super memória, adivinha qual que é o meu? Barra... Hipnólogo. Hipnólogo, muito bom, <risos> muito bom, muito bom, muito bom. Bom, mais um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. No mais, eu quero agradecer a tua participação aqui no meu canal, Quero também te pedir para se ainda não inscrito, se você ainda não está aqui inscrito, que você é, se inscreva no canal e ative a notificação para que qualquer outro novo vídeo que eu venha publicar aqui sobre todos os assuntos que eu falo e que são, de repente, do seu interesse, você possa receber essa notificação e já ser um dos primeiros a assistir. No mais, eu deixo com você um grande abraço e até o próximo vídeo.